Olá para todo mundo, pessoal que assiste nossos vídeos, inclusive quem assiste nossos vídeos já deve estar tá acostumado. A gente procura ser rapidinho para não ficar tomando muito tempo enrolando. Hoje nós vamos falar a respeito dos fornecedores. Fornecedores esses, a maioria esmagadora aqui em São Paulo. Onde nós atuamos? Nós temos uh, aqui em Santo Amaro o Piratininga Couros, pessoal que atende muito bem, Ricardo Celso, galera lá, muito legal. Você encontra uma porção de mercadoria que vai servir para o trabalho do sapateiro. Aí, uh, estando por lá, aproveita e já fala com o Luiz do Hospital da Bola. Gente boa. Ele é uma das poucas pessoas em São Paulo Que ainda conserta aquela bola de capotão Bola de qualidade que a pessoa quer conservar, falou? Ah, agora indo lá pro Braz No Braz tem a Sociedade Paulista de Artefato de Borracha Você lá vai falar com o Pérsio, vai falar com o Luiz Luiz Vugo Bigode Lá você tem a soleta, sola, vaqueta Caixa para calçado salto de borracha, neulá miudeza é para sapateiro etc tem um monte de coisa muita coisa legal mesmo você tem também no Brasil o tá Takara loja do sapateiro lá você encontra borracha de EVA você encontra artigos para sapateiro eles cortam viés eles cortam TNT cortam tecido dublam fazem uma fazem uma porção de coisas Takara tá o nome diz Takara tá mas lá o preço é legal bem pertinho do Takara tá bem que entre o Takara e a São José ou JVC você vai encontrar a Tropicália. É uma loja que tem uma variedade boa o atendimento sou eu que não gosto, mas isso é a opinião. Vamos lá para a JVC, para São José, com componente componentes para calçados. Você tem saltinho, cola, tinta, solado, EVA, latex, tem um monte de coisa. Os caras são bons, tem um monte de coisa lá que você sendo sapateiro vai gostar. Ah, no Brasil você tem a Maval. Maval. Ela não é boa somente para quem trabalha com sapato, mas quem conserta ou faz bolsas também. Você vai encontrar muita coisa na Marval. Na verdade não é a Marval, elas são três lojas. Nessas três lojas você vai encontrar muita coisa. Tem o pessoal... Na área de sapataria, que atende muito bem. Tem uma das lojas, você vai encontrar o D'Artagnan. Você não vai encontrar todos os mosqueteiros, mas o D'Artagnan você vai encontrar. Se você está precisando comprar, por exemplo, é, forma para sapato, forma usada, né? Se você precisa de máquinas para calçado, máquinas para calçado você vai encontrar lá na rua do gasômetro 805, é a loja do falecido, saudoso, querido seu Samuel, mas você encontra a Soraya lá, ela vai te atender legal Gente, é, na Rangel, você tem no 995, Sampa Norte, lá você encontra couro, você encontra retalho de couro, alça para bolsa os caras fazem cinto. Procura o Zé Carlos lá, o negócio é bom. Agora, se você tá, vai cortar coisas como chinelo, vai fazer calçados, você provavelmente sabe do que eu tô falando: as facas para balancinho. Se for isso, procura o Marcos na Fatec. Ah, tá, nós temos também em São Paulo, mas aí já não é no Brás, é lá na Lapa, o seu Romeu. Lá você encontra coisas que às vezes você tem dificuldade para encontrar no Braz. Seu meu, eu, o preço podia ser um pouquinho melhor, mas tem uma variedade enorme, o pessoal te atende bem, dá uma tentada. Agora, esse eu não conheço, uh, uma ex-aluna nossa, que nos forneceu esse cartão, Casa do Sapateiro, que fica em Curitiba. Curitiba, Curitiba, na Alameda Doutor Murici Doutor 257, não vou editar não, vai ser assim, com esse soluço aí, dá uma pausa, dá uma olhada e de repente você tem um fornecedor, você quer passar pra gente, é, tira uma foto, manda pra gente a gente faz outro vídeo aqui, tá bom? muito obrigado e não esquece querendo fazer o curso o G, presencial, o jeito é vir em São Paulo por enquanto a gente não oferece a distância, um abraço falou